Thank you. Oi amores, tudo bom com vocês? Então cheguei aqui em Domingos Martins, nessa pracinha aqui fantástica, chama Arthur Gerard, acho que é o nome da praça, vou confirmar depois com vocês ali, que eu acho que eu filmei na entrada dela ali, mas eu sabe que eu para nome sou uma benção, né gente? É uma cidade então, Domingos Martins é uma cidade serrana aqui do Espírito Santo, de descendência e imigrantes de alemães Então toda a cidade ela tem a estrutura das casinhas alemãs É muito bonitinha a cidade, gente Eu já fiquei apaixonada na cidade E me arrependi até porque eu acho que eu deveria de Vitória Ficar uns dias aqui para curtir, pra conhecer com calma para fazer o passeio Porque tem um passeio que chama Rota do Lagarto Pera um pouquinho, gente Parece o Cuca, né? Só você querer começar a gravar que já começa barulho. Ou é cachorro latindo, é caminhão, é não sei o quê. Ai, que benção! Meu Deus, que mundo barulhento esse. Então, gente, tem um passeio aqui que faz uma barata. Tem um passeio aqui, gente, que chama Caminho, Rota do Lagarto, que são as montanhas, tem os cafés coloniais lá para passear, tudo. Mas esse passeio aí você tem que fazer com guia turístico mesmo, ou se você tiver carro. Porque, na verdade, é, pra, eu vim até aqui Domingos Martins, eu só vou conseguir fazer o centro da cidade aqui e tomar o tal do café que eu quero tomar, né? Que é o café do cocô do bichinho lá, né? Mas se você vem para cá de carro, tem essa rota do lagarto que diz que é maravilhosa também. E agora, então, eu vou mostrar a pracinha para vocês aqui do centro da cidade. E depois, vou procurar já um restaurante para almoçar. Eu tô morrendo de fome e vou procurar também o tal do café, né? Para ver se a gente experimenta também. Então, bora lá conhecer aqui Domingos Martins no Espírito Santo. Olha que charme de pracinha, gente. Aqui tem uma igreja luterana comunidade Domingos Martins. E aqui um panorama geral aqui da praça do centro. Música Gente, uma graça. Aqui tem uma lanchonete, ó. Se quiser comer um pão de queijo, tomar um, um cafezinho. Vamos ver aqui, ó. Os descendentes alemães aqui na. Não é descendente alemão que fala, ó. Imigrantes. Uhum. colono imigrante que a que aqui desde Tá parecendo não entender nada que tá escrito aí. Né? Ao colono imigrante que aqui deixou ajuda ajudar a construir uma grande pátria. A ah, gratidão à terra capixaba. Isso é que tá escrito aqui deixou Gente, aqui tem também um tipo de um lugar que tem umas cabaninhas, ó. Que tem comida também, ó. Roda de boteco, filé de boi, frango a passarinho com fritos. Conforme for, eu vou lá ou eu venho comer aqui depois. Vou dar mais uma andada aqui na cidade, no centro. Aqui no centro. Aí a moça me indicou ali para ir no. Não preocupa numa rua ali que diz que é bem turística e lá tem um restaurante lá que é self-service vamos lá, então descendo aqui a gente vai nessa rua que ela falou não sei quantos habitantes que tem aqui Domingos Martins mas eu vou verificar depois eu falo pra vocês, tá? as lojinhas, ó ótica ver se desse, ah, é aqui que ela falou que é a rua. Vamos ver lá. Essa rua que ela falou que tem o um restaurante, proibido, tira. Ah, que bonitinha a rua. Aqui tem para tirar foto, São delícias caseiras, mostrou. lá, crianças, delícias caseiras. Olha que bonitinha, gente. Toda ela com essa padronização aqui dos alemães, né? Olha que graça, gente. A arquitetura alemã. Muito bonitinha a cidade, viu? Acho que eu ficaria tranquilex aqui um mês de Buenas. Nosso chope artesanal. Ai, vou ter que perguntar onde que é o café do Joku, né? Aqui. Olha, gente, aqui é que toma o café do bichinho. E também tem esse bolo aqui, ó. bolo de cerveja. Que até eu conheci uma moça, a Mara, lá que eu conheci no passeio do... Como é que chama lá o passeio que eu fiz em Birassu, né? Do Buda. Ela falou que veio comer o bolo de cerveja, que é maravilhoso. E também tomou o café. Agora, não sei se vai estar... Tá... Oi! O senhor não é daqui do lado, não, né? Gente, pessoal aqui muito simpático. Viu aqui dessa Citer Café, delícias e conveniência. Se você quiser levar aqui uma batatinha chips ou um cafezinho, aí ele falou que tem café premiado ali também. Bem simpático, bom atendimento ali. Agora eu vou atrás então aqui do restaurante e me falaram que ali então o café do Jacu vai abrir então na parte da tarde. Vamos ver se a gente consegue tomar o café, né? Porque, aqui ó, pão de mel, chocolate diet, bombom, trufas, capixabinhas, chocolate vegano, ó. Feliz dia dos pais. Ai, que a moça tá tirando a foto. Eu tô atrapalhando. Oh, oh, é. Vou atrás do restaurante, que não é esse aqui, vintage. Chama Caminhos do Imigrante. Que é o restaurante, mas será que tá aberto? Bistrô, loja de queijos. Aqui, ó será que é aqui café Coeller. vamos ver se aqui tem o oh. esse café Coeller, a menina falou que talvez tenha também aí vamos dar uma olhadinha ali será que é aquele que é o restaurante caminho do imigrante hum.